Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, o programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E desde já queremos agradecer a você pela companhia de sempre, queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus por você ser um audiente fiel e estar conosco em todas as nossas lições que estudamos. Isso enriquece o nosso comentário, isso glorifica o nome do Senhor, isso é motivo de nós ficarmos alegres para a glória e honra do nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje, começar o nosso comentário de um compêndio de 13 lições do nosso segundo trimestre de 2020. E nós vamos estudar nesse trimestre sobre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essas três lições que vamos estudar a partir de agora, está na carta de Paulo aos Efésios, e nós somos gratos a Deus pela sua vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí! Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado na Rua Princesa Isabel, número 52. Nesses dias que estamos vivendo aí nessa onda desse vírus, coronavírus, nós estamos transmitindo os nossos cultos todos online. Então, as nossas transmissões estão sendo ao vivo, às terças, quintas e aos domingos. Aos domingos em dois horários também. De 9 horas da manhã até 10 e meia e de sete da noite até 8 e meia. As, as terças e quintas permanecem aos, dias, aos horários normais. Então nós queremos te convidar a nos acompanhar, a nos seguir em nossas mídias sociais, onde estamos transmitindo os nossos cultos. A DEC TV é Oficial. É a nossa rede, é o nosso canal no YouTube, onde estamos transmitindo. Tem lá um monte de culto, várias mensagens de Deus para o seu coração. Então siga na, nas nossas mídias sociais, deixe lá a sua sugestão, o seu comentário, dê o seu like e seja edificado pela palavra de Deus. Estou aqui com o professor Joás, mais uma vez, professor. É. Deus te abençoe, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Vamos falar, professor, nessas três lições seguintes agora sobre eh, no segundo trimestre de 2020, sobre a Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar 13 lições. Eu vou dar uma passada rapidinho para nós nos interagirmos e depois nós vamos começar a nossa introdução e o comentário da lição 1. Lição 1, Carta aos Efésios, Saudações aos dest ao Destinatários. Lição 2, A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. 3, Eleição e Predestinação. Eu estava lendo essa lição ontem, para mim vai ser a lição mais Vamos falar assim, de uma certa polêmica Por causa das ideologias e linhas teológicas Quatro, a iluminação espiritual do crente 5. libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Seis, a condição do gentio sem Deus 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus 8. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas 9. o ministério da unidade revelado 10. a intercessão pelos efésios. 11 atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. 12. a conduta do crente em relação à família. E a última lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Lição fantástica. Essa lição de hoje é lição que vamos comentar no próximo domingo. Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Textual está em Efésios capítulo 1, versículo 2: A graça, a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em dois textos. Primeiro. Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículos de 1 a 7. Vamos lá, introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Professor, nós vamos estudar nessa com o dessas três lições uma das 13 epístolas do apóstolo Paulo. Essa é uma das principais, né? É a rainha das epístolas, né? Igual uhum. tá comentado aí, né? É muito interessante ler essa epístola junto com a de Colossenses, né? Uhum. É interessante você faz um paralelo, né? É, entre Cristo, né, e, e a Igreja, né, é, Cristo é muito, tem uma cristologia muito rica em Colossenses e em Efésios, né, e, é e o que Ele faz os, e o papel da Igreja, né, o, o, é, o reino dele estabelecido na Igreja em Efésios é muito bacana, né, a carta de Efésios é a, é a onde tem a eclesiologia mais rica, né, uhum. é, principalmente de Paulo, né. Isso muito é muito bacana. bom, né. Professor, eu, eu sempre falo isso, que é, nós estamos preparando uma série de estudos aí, quero até falar com os nossos ouvintes aí, nós estamos preparando uma série de estudos sobre Cristologia. Para mim, a Cristologia é a doutrina áurea na Bíblia Essencial, Sagrada. Essencial. Né? Essencial. Então, assim, daqui a pouco nós vamos disponibilizar uma série de estudos aí no nosso canal no YouTube, nas nossas mídias sociais, então fique atento aí às nossas programações. Vai ser muito bom. E hoje nós vamos começar a estudar essa doutrina pura da palavra de Deus, que é a Cristologia e a Eclesiologia. Duas doutrinas essenciais. Cristologia, a doutrina de Cristo, o estudo de Cristo, o tratado de Cristo, e a Eclesiologia, a doutrina da igreja, o tratado da igreja, o estudo da igreja. E nós vamos ver isso bem de forma implícita e explícita na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar sobre isso. Vamos lá, professor. Essa lição de hoje, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, vai ser praticamente uma, uma, uma lição de, de, de aprendizado. Então, é né? uma lição é. introdutória, como em todas as nossas lições bíblicas. A primeira lição é aquela lição assim que, que é uma visão panorâmica de toda, de toda a lição que vamos estudar. Lice, é, ponto 1, um, autoria e data. Ponto 1, um, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, versículo, capítulo 1, versículos 1 a seguir. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em Atos capítulo 3, versículo 9. Eu achei muito interessante isso aqui. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. As citações estão aí, Atos capítulo 13, versículo 21, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Já o nome de Paulo, Paulo significa pequeno, é o seu nome romano. Está em Atos capítulo 22, versículo 25. Quanto à autoria e data, principalmente a autoria, não tem que se questionar. É, não resta a dúvida que é, Paulo. né? É, se você lê o terceiro capítulo, por exemplo, da carta, né? é, é, o meio da carta, ali, né? o uhum. miolo da carta, ele é todo em primeira pessoa, né? É, Paulo é um discurso de Paulo, né? É Ele está todo em primeira pessoa. E, assim, não, não resta dúvida nenhuma de que a carta aos Efésios, ela do primeiro ao sexto capítulo, né, foi Paulo que escreveu, né? É, só esse primeiro verso aí já já, já esclarece muito. Já né? Mas, mata qualquer dúvida, né? É, a crítica textual tem outros critérios, né? E, e assim é todos concordam que é Paulo. É interessante que tem uma tem uma, uma cadeia teológica sobre a, sobre a, vamos falar, a hermenêutica, exagência bíblica. É, você falou isso aí, sobre a crítica textual. Tem um, um, um, um grupo de teólogos que aplica essa crítica textual, assim, mas de uma, de uma, dá uma ênfase a ela que assim, chega a, a botar em dúvida muitos textos que estão claros. É. Então, nós estamos falando isso aqui porque há uma necessidade de falar, senão não falaremos. Vamos lá, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Paulo sempre usou esse nome Paulo mesmo, é, em função da sua da sua, vamos dizer assim, da sua vida missionária e da sua entrega aos gentios. Isso ele, é muito bacana. Ele, ele deu preferência ao nome romano, né? Uhum. É, é o mesmo nome, né? Shaú uhum. e Paulo, né? É o uhum. mesmo nome, mas ele deu preferência ao nome romano por remeter a uma ideia de humildade, né? É, uhum. E Paulo é um exemplo tanto de humildade, né? Um camarada tão capacitado né é, é, é um grego mas é um, um filho de Israel da tribo de Benjamim né um benjamita é, e ele tem cidadania grega né ele é, ele usou dessa dessa cidadania às vezes para para se safar de algumas situações, né? É lá, você aí. vai chicotear um cidadão romano, aí o sujeito assusta, né e uhum. tal. É, que não podia. Não, você vai julgar assim sem, sem eu apelo para César como cidadão uhum. romano, né? Então ele usou essa cidadania às vezes, mas é... é via de regra geralmente né Paulo ele é. sempre se diminui se diminui se diminui né é, humildade é algo é uma característica forte em Paulo né então ele escolheu o nome Romano por fazer essa essa alusão é. à humildade né A sabe pequeno que, sabe o <risos> que que me faz pensar professor o seguinte não adianta falar uma coisa e ser outra Paulo Paulo ele entregava muito mais do que ele falava Claro. É, ele, ele apresentava um resultado muito mais do que ele falava. É como se ele falasse assim: eu vou caminhar duas milhas e caminhas dez. É. Ele apresentava esse resultado. É. A gente vê pelas 13, no escrito das 13 epístolas, o conteúdo, né, o conteúdo exegético aqui da Bíblia, a gente vê isso aqui pelo, pelo conteúdo das 13 epístolas que ele escreveu. Ele sempre apresentava mais do que ele prometia, do que ele falava. Então, é, essa assinatura apostólica aí, Paulo, apóstolo de uhum. Cristo, é, isso é importante, né? É, é, muito, é importante. muito importante ele começar a epístola já assim, né? porque traz essa autoridade. O né? peso, né? É, ele não está se gloriando de nada. Ele está uhum. trazendo uma autoridade que, é, que ele tem. Né? É, em outros textos, é, em Atos, por exemplo, ele vai, ele vai é, trazer... É, trazer essa, essa, essa questão de autoridade apostólica, né? ele uhum. fala que ele diferente, não é diferente de nenhum dos outros apóstolos, ele uhum. viu Jesus pessoalmente, né? uhum. ele foi testemunho ocular, ele ouviu Jesus né, é, pessoalmente, né? ele passou alguns dias ouvindo Cristo né? e ele chega a dizer que foi a, a, ao céu, né? ao terceiro céu viu coisas uhum. que ele não podia nem relatar então ele tem autoridade apostólica, né? uhum. alguns no tempo dele vão contestar essa autoridade mas uhum. é, não, não resta dúvida né isso na aqui, caminhada né? de Paulo né e na é trajetória verdade. dele nas suas cartas que ele tem essa autoridade apostólica né? isso é muito bacana nós já falamos aqui sobre é, é, essa epístola ponto 3 e o 4 aqui que é uma epístola da prisão Paulo escreveu essa epístola ele estava preso já estava mesmo domiciliar, mas ele estava sobre, é, é, sobre a guarda, né? Isso. E, e por incrível que pareça, ele vai falar isso em Filipenses, sobre o, o, a guarda pretoriana, a qual ele pregou. Ou seja, a guarda de mais alto escalão romano. Isso é muito bacana. É. Você, você vê o capítulo 6, né, de Efésios, parece que, parece que ele está desenhando um soldado um romano. Soldado né? da legião Cacete, romana. E coraça verdade. e tudo mais. E outra coisa, sobre a data, de acordo com Atos, após realizar três viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo estava em prisão domiciliar. Voltamos no, no, no tópico anterior. Por cerca de dois anos, está registrado em Atos 28, versículo 30. Então, essa data ela pode girar em torno entre 60 e 62, já na nossa era cristã. É até bom a gente falar, né? Esse, esse, essas, essas datas e até mesmo a pronúncia dessas datas, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E entre os romanos se falava também AD, né? É ano, domine. ano Domine. Então é muito bacana a gente lembrar disso aqui, isso é um conteúdo histórico, é muito bacana esse enriquece o comentário da lição. Professor, nós vamos ter que dar uma pequena paradinha aqui, nós vamos dar uma pequena pausa, irmãos, amigos, e voltamos já já no comentário dessa primeira lição do segundo trimestre de 2020. <música> Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52. E queremos aqui mandar um abraço a todos os profissionais da área da comunicação, incluindo todos os profissionais de uma forma direta e indireta, que nos auxilia nesse momento tão importante que estamos atravessando. Um abraço carinhoso a toda a equipe da TV Sistec, a toda a equipe da Elite que tem nos apoiado aí. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Vai aqui o nosso abraço e a nossa consideração pelo trabalho que vocês têm emprestado também. Uma outra, uma outra classe de profissionais que queremos... É, citar aqui, são os profissionais da área da saúde, que tem feito um trabalho brilhante em nossa cidade de Caratinga e toda a região, aos profissionais também da área de segurança, a polícia militar a polícia civil, todos que estão é, contribuindo de uma forma direta ou indireta para esse momento difícil que estamos atravessando, a palavra nossa para esse momento é fé, perseverança então vamos com a vamos com fé perseverança, que vamos sair desse momento aí, crítico que estamos vivendo Pois bem, professor, vamos voltar aqui à nossa lição, nós vamos falar agora do capítulo segundo. Se no primeiro nós falamos sobre a autoria, a data, agora nós vamos falar aos destinatários, para quem que Paulo escreveu essa epístola. E no final desse bloco nós vamos dar um esboço aqui dessa, dessa epístola aos Efésios, dos seis capítulos. Claro que vai ser de uma forma sintética, né? mas nós vamos falar sobre isso. Pois bem, ponto um, a cidade de Éfeso, Paulo escreveu aos Efésios... E Efésios eram as pessoas que habitavam Na cidade de Éfeso é. é bom a gente destacar, isso parece uma coisa tão óbvia né <risos> Mas é bom a gente destacar Fundada por volta de 1050 a.C Tornou-se num centro político, comercial E religioso da Ásia Menor Atual país da Turquia Eu achei esse conteúdo histórico aqui fantástico E é até bom para a gente falar isso Que Sim. a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia mas também tem um conteúdo histórico e geográfico que nós não podemos é. considerar. É. Né? E, e entender esse, esse conteúdo histórico e cultural, até, né? traz um compre uma compreensão melhor do texto, até. Né? Verdade. É, é verdade. importante ter esse, esses contextos. Né? E é bom, né? É. E nós aproveitamos para falar que nós temos um custeologia aqui. Claro. Né? É. E que a gente ensina essas disciplinas também. E BAFEC, não esqueça. Então, é, quando Paulo está dizendo aí a cidade de Éfeso, né? os destinatários, né? Uhum. É, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, né, é, a exemplo de outras cartas, né, como Colossenses, uhum, por exemplo, sim. você olha o capítulo 4, 16 de Colossenses, né, uhum. leia também lá em Laodiceia. Né, uhum. é, eu acho que é o que acontece aqui também. Né, é, é, quando ele fala da. da dos Efésios, né, os cristãos Efésios né, e os crentes em Cristo Jesus, uhum. né, é, provavelmente é aquela região toda da Ásia Menor. É, é só você comparar com o Apocalipse, né, as, uhum. as, igrejas as igrejas da Ásia. Né, uhum. A primeira é Efésios, né, é Efe, a igreja de Éfeso. Uhum. Então, essas igrejas aí, né, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, né, essas igrejas provavelmente... É, estão incluídas aí no, Tinha um como acesso, destinatários é né, da, da carta de, de Efésios. Foi bom você falar isso, professor. É, eu aprendi isso há um tempo atrás, tá? e quero refrisar isso aqui. O pastor Eliezer falou um negócio muito interessante no nosso estudo bíblico. Um abraço aí, pastor Eliezer. Ele falou um negócio muito interessante. O seguinte, que a gente pensa que aquelas cartas do Apocalipse foram uma carta para cada igreja. É? A gente tem essa visão bíblica. Há uma carta para cada igreja. Mas se a gente olhar o Apocalipse 1 ali, quando está na, na confecção, quando o próprio Jesus fala com João, fala assim, ó, escreve um livro e envia a sete igrejas. Sim. Então, as sete cartas ali, a carta sete igrejas, era um livro, como a revista aqui, um livro... E ele é enviado a sete é. igrejas. Claro que cada igreja é ver a cada especificação de cada momento. Cada momento é, né? Se dirige a um, a um anjo da igreja, né? Exatamente, ao líder da igreja. É. Mas é bom isso, né? esses detalhes enriquecem. enriquece. Então, nós estamos falando desse conteúdo histórico e geográfico, que isso é muito bom. Agora, olha aqui, professor, uma outra curiosidade da cidade de Éfeso. Sua principal A sua principal rua era pavimentada em mármore e em colunas trabalhadas de ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Pensou meio milhão de pessoas Gente, numa cidade, né? Vamos falar aí cinco vezes o tamanho de Caratinga. É. Tem lá hoje né na Turquia, né, uhum. o, as ruínas né de, de, da cidade de Éfeso, né? É... Quem gosta, quem tem condições de fazer turismo desse tipo, uhum. é interessante, né? É, e lá tem as ruínas desse, desse anfiteatro aí, né? Cabia Com 25, 25 mil sentados, né? 25 mil espectadores sentados. Né? Fala-se de 40 a 50 mil uhum. é, a capacidade de lotação desse, desse estádio aí. Uma baita época da mega, né? É um negócio esplêndido. Agora, já paramos de pensar como é que o mundo antigo era era assim, essas construções, e era tão bem trabalhado, né? E nós vamos ver aqui a, a, a temática aqui desses deuses que habitavam, né? que, que habitavam, entre aspas, né? que eram cultuados nessas Sim. cidades é, de cultura helênica, de cultura grega, né? Nós vamos ver isso mais à frente aqui. O tanto que se influenciou até mesmo na, na escrita do Novo Testamento. Estou falando dessa cultura helênica, tá? E é muito bacana. Vamos lá. Ponto 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava um templo de Artemis, ou Artemis, que é a mesma Diana, a deusa da fertilidade, ou a deusa do sexo, como, conforme alguns eruditos aí até citam. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, está lá em Atos capítulo 19, versículos 27 e 29 Isso. Paulo chega falando que aquilo era idolatria e eles perceberam quê? no nosso começo vai afundar, vamos dar um jeito de sumir com esse camarada daqui é, o discurso de, de Paulo, né, você vê logo no capítulo 1, no uhum. verso 17 né, ele fala do pai da glória uhum. né, ele, ele traz essa figura paterna né, uhum. para o discurso dele e a, a assim todos os seis capítulos é, é paternidade paternidade né? o tempo todo porque é, por causa do por, porque a gente tem que saber esse contexto cultural que a gente falava sim, agora pouco senhor falou até da, da cultura helênica né? uhum. até sua mitologia é, é importante. Muito importante se Paulo não conhece a mitologia né? É, o seu discurso talvez fosse, fosse vão ele talvez falaria de coisas que ninguém está interessado em ouvir né? de, não, não, não se conectaria não teria com os aceitação ouvintes, né? Né? É, ele sabe que ali é, um, é uma cidade matriarcal uhum. né? regida por uma rainha mãe, uhum. né? era assim que ela era chamada, né? rainha dos céus rainha mãe, uhum. né? é a, mãe a mãe da natureza né? é a, a, a santíssima virgem é, uhum. Assim que Diana era conhecida, Artemis. Uhum. Né? A sua imagem, ela tinha um véu com vários animais, assim, né? Uhum. no véu. Então, ela era a deusa da caça também, a deusa da fertilidade, a deusa da caça. Né? esse templo era vultuosíssimo, né? mármore puro, puro né? e além de Diana era cultuado também o, o Deus Baco, né? o uhum. Deus do vinho. Né? Então você pensa, é, os cultos eram orgias puras. Né? Então aí Paulo, Paulo sabendo desse contexto cultural todo, ele traz um discurso de, de um Deus que está acima dos céus. Né? É, então todos os outros deuses que possa é, vinha algum discurso né, a respeito deles são menores. Então, há ah, esse Deus que está acima de tudo, e ele é um, o pai da glória, né? ele é o pai eterno, e aí traz essa figura paterna, né? uhum. coloca ela em evidência, né? aí essa rainha mãe é diminuída, né? uhum. essa deusa mãe é diminuída. É, e, assim, é, se ele não conhece esse contexto, né, ele vai pregar como? A pregação é difícil, dele é né? contextualizada. Sim, né? sim. É, você vê... Paulo era mestre para fazer isso. Você vê em outros em outras uhum. ocasiões, né, Na ele Europa. primeiro estuda o contexto, né, é ah, ó, tem um altar aqui, vou usar isso aqui, né, uhum. o Deus desconhecido vai ser tema do meu discurso, né, é, ele contextualiza a pregação, uhum. ele traz Cristo contextualizado culturalmente, né, uhum. isso é esplêndido. Né? Isso é fantástico. Agora, professor, você falou um negócio muito interessante aí é, dessa Artemis, né, é, dentro dessa cultura grega, é, cultura helênica E a gente vê aqui aos nossos ouvintes Não se estranhe do que eu vou dizer aqui agora tá? O que estamos dizendo aqui é uma coisa extremamente cultural Isso tem vários livros, tantos livros históricos né, Da história secular que vai, vai apontar para isso aí que eu estou dizendo Essa, Principalmente a cidade de Éfeso, a cultura grega Nessa cidade que Paulo teve uma dificuldade terrível de pregar Como em Corinto também, uma dificuldade terrível mas esses cultos, como o professor falou, de orgia, eram cultos de sexo livre, livre mesmo. Assim, nas praças e tudo mais. Era uma confusão terrível. Então a gente vê também a dificuldade do apóstolo Paulo em pregar o evangelho em cidades como essa, né? Sim, ele ficou lá três anos. Ele três deve anos. ter participado de algumas alguns carnavais, né? Uhum. É, porque lá tinha a festa da primavera, sim, sim. Né? Entre março e abril, mais ou menos. É, que essas sacerdotisas né, de Artemis elas saíam é, com, com os seios, à mostra, né, com vestidos curtíssimos uhum. e propondo sexo a qualquer um que passasse, né? É, e, e era assim, esse era o culto de Diana, né? Então você vê é, Paulo está pregando num contexto é, é, onde não há o conceito de família, é, de, de estabilidade familiar. Né? É, ele está pregando a muitos órfãos, porque essas sacerdotisas, quando engravidavam, né, era sexo livre. Quando engravidava, elas saíam do templo, tinham os filhos lá, deixava eles lá e voltavam para o templo. Uhum. Né? Então, é, é, são filhos órfãos, eles não têm mãe, não têm pai, tô, tô, né? então uhum. é, o, é o contexto cultural da cidade. Uhum. Né? E Paulo vem trazendo um discurso de, de ó, tem um Deus que é pai. Né? Uhum. É, a gente pode se apegar a ele E ele é um pai amoroso né? Ele termina a sua carta falando de família né? uhum. é, de, de, de submissão da mulher né, Numa sociedade uhum. matriarcal sim, sim. Né? É, E ele não diminui a mulher De, de forma nenhuma né? Submissão né? Os, os dois, os dois marido e mulher é, Estão é, em pé de igualdade Diante de Deus Cada um com seu papel Estão debaixo de uma só missão Verdade. né? É, subição, caminhar juntos né? Né? isso é muito bacana tá professor, nós, nós já falamos aqui da cidade de Éfeso, dessa re, religiosidade falamos também dessa igreja de um contexto e é, de uma forma bem, bem direta nós falamos também dessa saudação epistolar ou seja, desse peso da chamada de Paulo, da responsabilidade e Paulo sem dúvida era um apóstolo do Senhor nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos dar uma pequena pausa e voltamos já já com o terceiro e último bloco dessa lição 1 do primeiro do segundo trimestre de 2020. Não saia daí, voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e vamos falar agora do terceiro e último capítulo dessa primeira lição do segundo trimestre de 2020. O propósito e mensagem. Antes de falarmos do propósito e mensagem, nós temos aqui um pequeno esboço do, da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler rapidinho aqui e você vai acompanhar aí na leitura que vai aparecer aí no seu vídeo. Parte 1 um e parte 2 dividiremos em duas partes. É, o, o, a epístola de Paulo aos Efésios na parte 1, nós vamos falar que são as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção está entre o capítulo 1 e o capítulo 3, e a segunda parte, instruções práticas para a igreja e para os crentes atuais, e são, e são é, instruções atuais foram para a igreja de Éfeso e são para nós também, é para nós também capítulos 4 a 6 Olha bem, nessa primeira parte do capítulo 1, versículo 1 e 2, eh, nós vamos ver a saudação. Depois do capítulo 1, versículos 3 ao versículo 14, a preeminência de Cristo na redenção. Depois do versículo 15 ao versículo 23, ainda no capítulo 1, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Depois nós vamos ver do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13, os resultados da redenção em Cristo. Isso é maravilhoso. E encerrando essa primeira parte aqui, do capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Isso aqui é fantástico. Depois a segunda parte, capítulo 4, do versículo 1 a 16, implementando o propósito de Deus, depois do versículo 17, do capítulo 4 até o versículo 21, do capítulo 5, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Depois, do capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 6, versículo 9, é, aplicando as autoridades de Cristo ao relacionamento do lar. Aqui é uma questão muito familiar. E para encerrar, do capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Aqui Paulo fala sobre a armadura do soldado. E concluindo, versículo 21 do capítulo 6 ao versículo 24, Paulo faz uma conclusão da sua epístola aos Efésios. Nós falamos praticamente, professor, toda a estrutura de Efésios. Muito bacana. Isso é muito bom, né? Muito bom. Isso traz um esclarecimento muito, muito bacana a, a, aos nossos ouvintes aí. Vamos lá. Para que, que Paulo escreveu essa mensagem, propósito dessa carta? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases eh, que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e, e praticavam religiões de mistérios e magia que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Professor, no, no, no, no bloco anterior você já falou, já falamos muita coisa sobre essa cultura helênica A tradição, a historicidade, a forma que, que eles se comunicavam Principalmente essa cultura helênica tem uma cultura muito forte, né? Muito é. forte mesmo E, e Paulo trouxe é, confronto né, com a verdade da palavra, uhum. a verdade das escrituras Ele trouxe confronto a essas práticas que eles tinham, né? É, eles eram dados à magia, né? Uhum. E a, aquela espiritualidade pervertida, né? é, mistérios, né? religiões misteriosas e coisas assim. Você vê, é, e o discurso de Paulo funcionou. Né? Uhum. Paulo, não, peraí, não é assim. Né? Tem um que rege tudo, o Pai da Glória, ele rege todo o universo, uhum. todas as coisas criadas. Né? É, e ele, você vê no, no capítulo 19 de Atos, né, no verso 19... Você vê que eles, eles se converteram de verdade com o discurso de Paulo, uhum. né? É, você vê eles trazendo esses magos trazendo os livros que eram livros caríssimos, né? E antigos, é, né? Tá escrito isso no texto que eles podiam ganhar uma fortuna com os livros, mas é, é, eles se converteram tão tão é, sinceramente uhum. que eles trouxeram, eles tiveram a ideia de trazer, e entregar para queimar. Né? não foi não foi nenhuma persuasão do apóstolo não foi nenhum discurso uhum. é, você tem que desfazer isso não eles eles é, se moveram moveram o coração né de trazer esses livros de magia e queimar né é, até um testemunho de conversão pública né fazia fazer uma pergunta já pensou se Paulo vivesse na nossa época hoje é, ia ser bacana com porque... esse avanço tecnológico é. WhatsApp e... Instagram, YouTube, é. Facebook. Já pensou isso? Ia ser muito bacana. <risos> na, época dela, na época dele, né? Em apenas seis meses, ele se evangelizar a Ásia Menor toda, imagina se fosse hoje. É. Ponto 2 a gente encerra aqui a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, o cabeça da igreja, tá? e a igreja como um corpo. Ou seja, ele aponta Jesus, é a cabeça e aponta a igreja como corpo. Por isso que a gente falou aqui na introdução, né? É, é um compêndio teológico de cristologia Rico. e de eclesiologia, né? Rico. Sobretudo a eclesiologia. Né? Efésios, é, é muito bacana esse esboço esses que está aqui, uhum. né? É, vem do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, né? Uhum. É, dividiu o livro em duas partes, né? Muito bacana que você vê na primeira parte doutrina, uhum. né? Principalmente é, é Cristologia, né? é, com ênfase na, na redenção, né? então é, é doutrina, né? e na parte 2 você vê a prática da doutrina. Né? Então tem teologia, né, doutrina uhum. e prática. A vida cristã na prática, como ela deve funcionar na prática. Né? É muito bacana. Eu vou encerrar aqui falando o uhum. que nós falamos lá no início, no meio do comentário da lição aí. Paulo apresentava um resultado maior do que ele falava. É. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. Pois bem, conclusão. A epístola revela um elaborado. Resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja. A batalhar contra as forças das trevas. Fechamos. Amém. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa Novo Alvorecer, agradecemos a você pela companhia, esperamos que Deus te abençoe de uma forma rica e abundante. Até o próximo programa, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização, Assembleia de Deus de Caratinga.